Vamos iniciar mais uma aula da Khan Academy. Em todos os vídeos até agora, trabalhamos partindo do pressuposto de que o universo observável é menor do que o universo inteiro. E se você seguir a teoria da inflação cósmica descoberta por Alan Guth, que é basicamente a ideia de que, nos momentos iniciais ou período logo após o Big Bang, passamos pela maior inflação na expansão do espaço. Com base na teoria da inflação cósmica, o universo observável está na ordem de, ou talvez outra forma de dizer, todo o universo é da ordem de 10 elevado a 23 vezes o tamanho do universo observável. Isso significaria que esta é apenas uma pequena fração. Quer dizer, este é um número extenso e inimaginável. Portanto, por tudo o que já falamos, isso é uma quantidade de espaço incompreensível. Mas este é um múltiplo incompreensível dessa quantidade incompreensível de espaço. E isso é apenas baseado nessa teoria. Mas é possível, não podemos descartar nem mesmo a ideia de que o universo real seja menor do que o universo observável. Essa é, de certa forma, ainda mais impressionante do que a ideia de que o universo é tão grande o fato de que o que estamos observando é, na verdade, maior do que o universo real. E você pode dizer isso é impossível, mas pense um pouco sobre isso. Este é o universo observável, e a maneira como o descrevemos é baseada em quanto tempo a luz levou para nos alcançar. Já dissemos antes que este ponto no espaço está agora a 46 bilhões de anos-luz de distância, não a 13,7, da maneira que parece bem aqui. Demorou apenas 13,7 bilhões de anos para nos alcançar. Se há algum fóton que levaria mais de 13,7 bilhões de anos para chegar até nós, ainda não nos alcançou, porque só poderia ter começado há 13,7 bilhões de anos. Então, eles estão a caminho e começaram em algum ponto fora de nosso universo observável. Assim, o nosso universo observável crescerá com o tempo, mas, com isso, o universo real é um subconjunto deste universo observável. Digamos que tenha cerca de metade do diâmetro. Então, digamos que seja assim. Talvez eu faça um pouco oval, e isso é apenas para ser um pouco provocativo. E não é impossível. Digamos que este seja o universo atual. E, do jeito que eu desenhei, parece que a Terra é o centro. E talvez o que é mais simples de visualizar seja a esfera, que tem quatro dimensões. É um volume de espaço incrivelmente vasto. E então, o que eu fiz aqui é uma elipse, é o volume elíptico do espaço que coloquei bem aqui. Mas se este fosse realmente o universo inteiro, e se o universo inteiro realmente fosse a superfície de uma esfera, então a realidade é que todo este espaço poderia ser representado assim. Se esta fosse uma esfera em quatro dimensões, obviamente só posso desenhar esferas tridimensionais, mas vou mostrar a você que não é apenas um círculo, que na verdade tem alguma profundidade. E você pode imaginar que este ponto aqui é na verdade a mesma coisa que aquele ponto, que eles se enrolaram e que estão conectados bem na parte de trás aqui. Este ponto e este ponto estão, na verdade, no mesmo ponto que eles ocuparam. Na verdade, do jeito que eu desenhei, eles realmente se enrolariam bem ali, naquele ponto, se eu estivesse visualizando corretamente. Mas se você for em qualquer direção, você voltará para o outro lado da superfície. Digamos que a Terra está bem aqui. Da maneira como descrevemos, a Terra é o centro. Mas vemos que quando você olha isso, não há centro na superfície de uma esfera mesmo uma esfera em quatro dimensões. Portanto, neste sentido, se você for em qualquer direção, voltará para o outro lado. E se você começar da Terra e for nessa direção, quando chegar lá, você estará aqui novamente. E então, você voltaria para a Terra. E então, se esse fosse o caso, se o volume real do verdadeiro universo fosse menor do que o que parece, o universo observável, então, o que é tudo isso do lado de fora? E para pensar sobre isso, pense sobre o que aconteceria se 13,7 bilhões de anos atrás, quando estivéssemos naquele estado primitivo, onde aquela radiação de fundo, aqueles fótons, aquelas ondas eletromagnéticas, estão sendo liberadas. Digamos que elas sejam liberadas. E aqueles fótons, em sua primeira passagem, chegariam a nós em cerca de 6 bilhões de anos. Então, eles iriam passar e voltariam a este ponto novamente em mais 6 bilhões de anos. E eles voltariam aqui, e então aquele primeiro fóton que passou estará bem aqui. E do nosso ponto de vista, não os veremos por alguns bilhões de anos. E quando os virmos, vamos percebê-los. Vamos dizer, nossa, demorou 15, 16 bilhões de anos para aquele fóton chegar até mim mas a realidade é que é um fóton de algo dentro de um universo físico menor, dentro de um universo real menor, que acabou de passar várias vezes por nós. E estamos vendo uma passagem após 14 bilhões de anos. Nós apenas pensamos que é algo mais distante. Outra coisa que você pode dizer é, se este fosse o caso, se pudéssemos apenas ir em uma direção do universo e depois sair do outro lado, se tudo isso estivesse dentro do universo observável, não seríamos capazes de olhar em duas direções e ver a mesma coisa de uma perspectiva diferente? Eu não sei a que distância isso está. Digamos que seja 6 ou 7 bilhões de anos-luz para chegar bem aqui, o que seria bem ali. E então seriam necessários mais 6 ou 7 bilhões de anos-luz para chegar lá. Então, talvez essa radiação de fundo que estamos vendo seja, na verdade, radiação de fundo emitida daquele ponto exato no espaço em que estamos agora, ou de um ponto muito semelhante no espaço. Ou parte da radiação de fundo é um pouco semelhante no espaço que estamos agora. Então, por que não podemos nos ver? Se estiver observando a luz do mesmo ponto no espaço em uma passagem anterior, essa luz foi emitida há muito, muito tempo atrás talvez 13 bilhões de anos atrás, e assim seria irreconhecível. Se víssemos a mesma região do espaço 13 bilhões de anos atrás, simplesmente não a reconheceríamos. Atualmente, algumas pessoas estão tentando ver se existem alguns padrões, tentando construir modelos que mostrariam como o universo mudaria e se existem padrões para isso. E talvez o universo real seja um subconjunto do observável. Nós apenas não vimos ainda, mas é uma possibilidade. Na verdade, é uma ideia interessante. Essa luz que levou, digamos, 8 bilhões de anos para chegar até nós, nós pensamos que é de algo, com base nesta escala, 8 bilhões de anos luz de distância. É realmente mais longe porque o universo está se expandindo e ela teria atravessado mais espaço do que isso. Mas seria algo assim, ou poderia ter sido algo mais distante se o universo real fosse menor. E está apenas na segunda passagem. Na verdade, está voltando novamente. E é por isso que demorou 8 bilhões de anos para chegar até nós. E nós nem mesmo reconhecemos, porque parece muito diferente daquela região do espaço agora. Ou aquela região do espaço, após 4 bilhões de anos, parece completamente diferente do que era quando foi lançado pela primeira vez. De qualquer forma, espero que você tenha conseguido entender toda a nossa aula, que abordou um tópico fascinante. E é isso, até a próxima!